Esse é o treinamento dos grandes heróis O que a galáxia precisa de nós Nós vamos treinar pra ser superiores Somos em Química não entendi. Não sólido ou gasoso, sem líquido, só viscoso. Corra desse polimorfo, Posso me modificar. Para tudo eu sou capaz. Fui assumido por bem e também por Vilgax Eu posso ir rachejando, voando pela cidade. Se não vou me levantar. Então copie a gravidade, me mexendo, prendendo nomeado de Gosman. Me pegou na luta. Que situação pegajosa. Taco logo fogo, queimando de imediato Planta lança chamas, vai levar do fogo fato Pironita ou Floralna, eu sou muito melhor Controlando as plantas que estão ao meu redor Poderes combinados, explosões eu vou criando Junção do fogo juntamente com o gás metanos As plantas já cansadas, buscando o seu lugar Se planta um problema, pode vir e me chamar Cromático, a solução Ataques refutados pela absorção a a esperança trará vitória Conhecido como guardião de Petrópia absorvendo como um corte Devolvendo ataques ainda mais fortes Quanto pra aguentar até a força de Vilgax Vamos cumprir a profecia Tetrax Olhe meu rosto, sinta espanto O que habita debaixo do manto A camuflagem que mantém segredo Acho que o inverno chegou mais cedo Tipo fantasma necrofrigiano Sou intangível trazendo frio Levanto o voo pra um só ataque Tá sentindo calor frio Enormossauro com a força ancestral Sempre crescendo com poderes comunal a força ilimitada, o ataque decisivo A vitória garantida, basta só ouvir meu grito Esse papo de supremo parece até piada Igual a você, Albido, imitação barata Sempre me levanto e maior eu vou ficar Dessa vez não meteoro, pode me parar Essa conversa já passou do ponto Esse relógio me tornou um monstro Vamos treinar pra superar as dores Preciso ser superior pra orgulhar o meu avô Vamos sim nos reunir, mande os soberanos pra longe daqui Meu ego deixo para trás, sozinho eu não sou capaz Eu tenho que lutar pra proteger todo esse mundo Pois eu tenho o universo no meu pulo Composições ou formadas, rimas, melodias e notas Tentando artisticamente sentimentos mais fortes Igualmente uma batalha consistirá em vitória Indicando aos inimigos Terapia de choque, cérebro-crustaciano Mais sábio eu vou ficando Mesmo contra os Vingadores ainda vou me sobrepor O Vodigal evoluído sem erros Mas e o Albedo mostrando minha vantagem Que é superior ha, Atirando, um ataque, minha velocidade Sempre vou aprimorando, aerofibiano Cruzando todo o céu no universo por um tris Mano, olha, mais veloz é do Omnitrix. Não dá pra acompanhar. Então, a hora de voar. Só é limite dessa escuridão. Tirar 8 até zerado. passar avião? Não. O rajato o uh -uh. o primata que acompanha. Uh -uh. A junção com uma aranha. Escalando a parede. Pulando de galho em galho. Não importa as circunstâncias. Você sempre está pra baixo. Aracnashimp, de aranha simia. Ainda não sabia. Tem aracnofobia. Os DNA parados no lugar. É isso que eu chamo. Te alimentar, ROT! Te mostrando o contrário. Esperava outro alien. Achou errado, otário. Tá caçando briga. Vai tomar um pau. Você tá se achando. Vou te mandar a real. Aliens que vieram, todos são bobagem. Se quer vencer mesmo, então só chama ROT! Oh, Apoplexiano, que liga na verdade. Eu dei a porrada até na gravidade. Eco, eco, um, dois, três, manchão, que é bom, sou o supremo, vai cair perante uma uma puro silicone, eu sou evoluído, recomendo o uso de fone de ouvido, automultiplicação, localização. se chegou perto de mim, vai cair aos meus pés, Sonorosiano, uma luta, então vamos, pra que chama um, se eu posso ser 10 o céu que te destrói Somente unidos nós somos heróis Vamos lutar pelos nossos valores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 Poder liberado e totalizado, e totalizado Para o portador do Homem de Três A realidade é realmente só a quem sobe A, a e absoluta, além da consciência, consciência. Esse, Esse é o poder é de vida, a onipotência A paz superará, uma suprema. forma suprema Pensamento, Pensamento de idem, médicos e seres. Preciso de vocês! Sempre a mesma conversa Vamos, me ajudem, salvem o planeta Terra É hora do herói! Não é problema meu Mas se o universo acabar, será o fim Já deu! Não é sobre vocês não é sobre mim, o universo inteiro está perto do seu fim. Toda a humanidade, planetas e cidades, todos serão devastados pelo aniquilarg. Não vão ajudar? Me escute, Ben. Não sou o que eles querem, mas sou o que eles têm. Vamos, me ajudem a acabar com esse inferno. Aceito, aceito, e criar o, o universo. universo. Te mostrando o contrário, esperava um olho novo Errei, achando errado, otário Se liga... Não teve graça Claro que teve Foi hilário